Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e... Ai, pera aí... No vídeo de hoje, estamos aqui... Ai, trazendo a super travada, né? A travada do século. Isso hum... aqui é um server muito... Chama de Skywalker. Não devia travar assim desse jeito. É por isso que eu vou trocar de textura, vou botar normal que essa daqui é HD e trava tudo enquanto eu tô gravando, pera, pera aí, parou de responder, pronto, beleza, e eu vou precisar fazer uma espada, primeiro de tudo, né, porque já que eu não comecei com nada, ó como é que faz as pessoas caírem, Desgraçado, filha da... Ai, fiado, <risos> Ah, adoro esse mapa, beleza. E eu vou terminar esse vídeo indo me ferrar. Pera, pera, pera. Beleza? Adoro esse mapa, ele é muito legal. Dane isso aqui só pra fazer. Otário! Eu <risos> A diferença entre aquele cara é que eu não faço idiotice, sabe? Eu tenho um plano, eu sempre tenho um plano. Hã? Eu ganhei? O cara pulou? Vai dar pelo menos uns 10 minutos de vídeo. Pelo menos, né? Eu tô aqui já faz uma meia hora mais ou menos. Gravando. Mas beleza. Ai, ai! Ai! Lag! Lag, viu? Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Uh, e falou, né, galera? Fui.